Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta. Vamos unir e cantar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. A gente segue então aqui com a terceira provocação, dentro desse tema discutir religião e política com o Padre Jorge Boran, nosso querido Jorge Boran, conhecido por todos nós, se não pessoalmente, mas pelos livros que escreveu e que escreve sobre a juventude, da Congregação do Espírito Santo, de São Paulo, da cidade de São Paulo. Boran, que foi assessor nacional do setor juventude da CNBB nos anos de 1984 a 1989, é especialista internacional em treinamento de liderança, PHD em liderança popular, autor de diversos livros sobre juventude, com publicação em diferentes línguas. Atualmente é presidente do CCJ em São Paulo. Boa tarde, Boran, bem-vindo. A palavra está com Obrigado. você, fica à vontade. Vou passar algumas ideias, então, sobre eh, essa questão importante para o trabalho com religião e, e política, como estão interligados. Esse primeiro slide, uh, vive-se a fé nos dois lugares, espaço pastoral e espaço de organismos intermediários. Então, o reino de Deus está presente nos dois lados. De um lado tem pastoral e juventude, diferentes pastorais, movimentos, e, os movimentos populares, sindicais e políticos. Né? Então, primeira coisa, o, o tempo é muito curto, então a gente vai vai colocando, assim, algumas ideias ch chaves e você perguntou em ah, questão de, nós estamos gravando, podemos disponibilizar a gravação desta de live e também as palestras, as provocações que, as, as provocações também podemos colocar inclusive na, no grupo. Então, uma primeira reflexão sobre a questão da religião como ópio do povo. Então, havia muito preconceito contra a religião aqui na América Latina, no Brasil no início, ah, depois há o surgimento aqui na América Latina, pela primeira vez surge uma teologia própria do continente, a teologia da libertação, e isso foi seguido pelo documento de Medellín, dos piscos da América Latina, que confirmou as grandes teses da teologia da libertação. Então isso foi muito importante, então de repente a religião começa a ter muito credibilidade, porque de repente a Igreja, a força moral da Igreja se deslocou do topo da pirâmide social, para a base. Então, a religião pode ser, aí se, se, se percebe, que religião pode ser ferramenta de alienação ou também pode ser de libertação. Aqui é um, um fo foto, né, de Dom Cláudio Humens, que faleceu na semana passada, encontro com Lula, no momento, no, logo depois da greve do, do ABC, foi o um momento que Lula estava aparecendo, despontando como líder nacional e uma aliança entre a igreja e, e, e os sindicatos e também em São Paulo, São Paulo Arts. Então foi um momento assim de, de, de perceber na no concreto a importância dessa aliança religião e transformação social. Agora outra ideia importante, questão cultural. Então a, a a cultura já a não está falando de cultura letrada. Todo povo, povo, por mais pobre que seja, tem sua cultura. A cultura é de fundamental importância, porque vai vai dizendo os grandes valores de um povo, né sua relação com, com os valores de frente ao sagrado, ao poder, sexualidade organização social e, e é muito importante então são três momentos importantes que a gente tem tem que levar em conta cultura pré-moderna cultura moderna e pós-moderna essas culturas três culturas continuam então pré-moderna é, é, é, é, é o rural onde a religião é o centro de tudo né e, e não frequentemente religião é casada também com o poder e o progresso é mais difícil. Depois vem a cultura moderna, né, onde muda tudo isso. E, e a religião, a igreja não é mais o centro de tudo. A importância aqui é o intelectual, as ciências. E a, a crença que com a, a, a ciências e a razão, se pode resolver todos os problemas eh, da sociedade. E depois a cultura pós-moderna, que é uma data simbólica, data de 89, né, caída do muro de Berlim. Então, onde uma nova cultura começa a ter da força que se chama cultura pós-moderna. Então, depois vamos vamos ver então que um resumo um pouco cultura pré-moderna. A gente falou de mais rural. Uh, e, e isso é muito importante. Ainda tem muita gente que vem de uma cultura popular, a religiosidade popular tem muitos traços da cultura pré-moderna, rural, e influi e, e muito na atitude do povo. E às vezes uma pessoa que faz uma viagem da de, de Amazonas para, para São Paulo, por exemplo, faz, no fundo, faz uma viagem de 500 anos. Cultura moderna, glorificação da razão e ciências, e, então, todas as grandes intelectuais assim, de, de, de, de, na cultura moderna que fizeram nascer o iluminismo, não acreditavam em Deus, apontavam que Deus estava morto e que a religião ia terminar. Era só para pessoas que não, não tinham instrução, pessoas assim, ignorantes. Porque dentro da cultura moderna, a é, é, religião se podia examinar uh, intelectualmente, não, no, no laboratório, uh, e, então, a religião e o mistério. Uh, depois, uh, há uma mudança muito grande, assim, com a cultura pós moderna, que é, que é bastante recente, então, onde muda tudo isso para uma centralidade das emoções e é a subjetividade. Então, o eu. E no meio disso, então, uma mudança em centralidade na razão por uma de, dos sentimentos da razão é uma explosão de religiões Então essa ideia que a religião ia, ia acabar não, não que, que muitos intelectuais eh, previam não aconteceu então há uma centralidade da espiritualidade mas diferentes tipos de espiritualidade novela neofascismo neo, neo, neo, talibã liberta, então assim não se pode então não se pode ignorar a força da religião uh, hoje em dia não se pode ignorar a religião uh, e é um, um momento também de grande crescimento dos evangélicos pentecostais então nessas nesses duas revoluções que aconteceram no, no século passado crescimento pessoal Freud e a revolução de Marx, transformação social, inclusive no trabalho com juventude, às vezes o pessoal mais social não tem tempo para não dar valor, pelo menos no passado, para o crescimento pessoal. E e agora, o futuro é uma integração das duas grandes... É um globo que está dividido e está esperando se encontrar então na, na política então a religião começa a ter uma importância muito grande e sobretudo uma parte dessa religiosidade a, a muito manipulação instrumentalização da religiosidade então eliminando inclusive em muito parte o estado laico então voltando para antes da república então essa é separação de, de igreja e estado que é muito importante então, o desafio hoje em dia de, de trabalhar a questão teológica para desmontar a instrumentalização da religião. Então, nesse momento que a gente está conversando, está acontecendo a, a caminhada como a Marcha de Jesus né, em São Paulo, com mil, milhões de pessoas, né, e com um orçamento enorme que, que foi... Manchete da Folha de hoje fala de, não me lembro quantos milhões que o governo deu para realizar esse evento, que está acontecendo agora. A gente está vivendo isso, e de repente, uh, e aqui é o ex-ministro da Educação, que né? teve que sair porque é pastor, né? corrupção, no, no, desviando dinheiro assim da educação. E aqui, uh, Jesus dizendo, eu não tenho nada a ver com o rolo dos pastores na América uh, Não é questão não ser ecumênico, não. Tem muitos pastores também bons hoje em dia, que estão fazendo esse trabalho, sem assim, de trabalhar na questão dialógica, que isso não tem nada a ver com o Evangelho. E o é a do Evangelho. E... Aí, nos anos 80, a de tudo formou uma, voltada de novo para o jovem, uma geração de dedos para o movimento social e séptico. Aqui é a primeira coordenação nacional em 2084. Está errado aqui. Então, foi uma geração, assim, nos anos 80, muito influenciada pela cultura moderna. A juventude, assim, que lia muito, estudava muito, tinha, tinha grande uh, capacidade intelectual e, e muito politizado E, e uh, muitos dos partidos, PT, outros e sindicatos, movimentos populares, os, os, as, até hoje, as lideranças vieram daquele tempo, dos anos 80, 90. Agora, três, três desafios uh, que são permanentes, daquele tempo e também hoje. Uh, preparamos a noiva, o pessoal falava, preparamos a noiva e depois vem outro uh, e casa com ela. O pessoal repetia muito isso. Né? Então, se percebe que há necessidade de formação política jovem, para não ser engolidos por correntes políticos autoritários não basta somente princípios gerais de amor, fraternidade, justiça. Religião aparece como uma jaqueta. Essa outra frase que o pessoal falava. assim, uh, Que jogamos fora quando começamos a correr. Então, a religião é bom para começar a abrir a cabeça, assim. depois quando você entra na política social, depois você se abandona, porque não tem mais sentido. Então, isso leva ao abandono do espaço eclesial de reflexão e celebração da fé. Então, um abandono desse espaço para alguns. E isso tem consequências, porque o abandono do espaço eclesial, não só em termos de fé, mas também em termos de política, normalmente é preenchido por outros meios, Uh, outros, menos libertadoras. Se perde também o contato com novas gerações de jovens na base. Então, há muitos uh, partidos populares, sindicatos, movimentos populares, agora estão uh, tá sentindo falta uh, desse trabalho assim, na comunidade, de despertar, e quem, quem vai, volta para poder continuar fazendo a ponte Outro é a questão da instituição da igreja necessária para possibilitar a fraternidade universal e a continuidade da mensagem de Jesus. Então, muitos, uh, o João tem muita dificuldade com a instituição, não vê a necessidade, assim, mas tem essa, essa sem, sem a instituição a gente não estaria aqui. Então, muitos movimentos sociais hoje reclamam da falta de novos quadros devido ao abandono do trabalho de base. Então, como, como, como trabalhar isso? Se a gente quer realmente, não somente uh, uh, porque acreditamos na fé, na, no projeto de Jesus, mas também isso fortalece também o uh, uh, engajamento política. e a gente está vendo como isso é cada vez mais importante. Então, é importante aí distinguir que tem... tem os modelos de igreja, igreja clerical, igreja ministerial, comunitária, e que o Papa Francisco está uh, posicionando agora esse segundo modelo, pra, que nos ajuda. E a última coisa, a gente termina, como temos que trabalhar essa questão do, temos que trabalhar a questão da internet, então como trabalhar em, em, como trabalhar a internet, os médios med digitais, para chegar. Nós estamos privilegiados de estar vivendo nesse momento, assim, este encontro, a capacidade de comunicação, de chegar nas pessoas. Mas o grande perigo, como utilizar, e ao mesmo tempo, como não, ficar numa bolha, numa bolha a gente está conversando com gente que pensa igual e a gente não está mais em contato com, com o presencial. Então, ligar o trabalho sim, com os meios digitais com, com o chão. Esse chão se encontra nos, nos, nos grupos das comunidades, nos paróquias comunidade de base, movimento popular, sempre por diante. Então, obrigado a vocês. Tchau. Obrigada, Boran. Para terminar, só quero dizer que o debate foi muito, muito bom, muito interessado, foi muito importante para nós. Eu estou meio assustado né, com a situação, no sentido de o nível de despolitização, sobretudo da juventude, está impressionante. Impressionante. Ah, em parte talvez seja provocado pela pandemia pandemia dois anos assim os jovens não se encontrando mais acabar com muitos grupos de base esse projeto de tem várias pessoas falaram sobre isso entre nem no nosso grupo por exemplo falou toda a questão das escolas escola não ajuda a entender como funciona a questão da da sociedade sem poder muito pelo contrário essa despolitização não é por acaso, é de propósito. É, é Faz parte desse projeto neofascista de, de, de desmantelar todos os controles da de democracia e da corrupção. E não fortalecer a sociedade civil e organiza as organizações de povo. É coisa de propósito, não é coisa que está acontecendo por engano. E, e Gostei muito de uma fala do Simão Sireneu, eu achei muito legal a fala dele, né? vários aspectos, essa questão que tem que começar de novo, mas não começar com, com blá blá blá, isso não funciona, é fala muito do lúdico, da dança, eu falo mais, mais que isso, né? mas tem que ser, essa revolução Ainda nós estamos na modernidade, fazendo discurso, achando que funcionou, funcionava nos anos 80. Né? Agora não, você tem que encantar, tem que conquistar para dar outro espaço. É um pouco o que a gente tem fazendo nos CDL que a gente, o organiza. Por exemplo, as eleições agora. Estamos com sorte que temos uma pessoa como Lula, que foi duas vezes presidente, saiu com 87% de aprovação, teve muitas políticas sociais. Agora, então, ele tem um o grande orador. Então, eu acho que parece que tudo indica que ele vai ser eleito. Mas a minha preocupação é com a atual situação de despolitização. A bancada que vai ser eleito vai criar uma situação de desgovernabilidade. E isso que está me assustando, né? porque o trabalho de base das comunidades, dos grupos, Simão colocou muito bem, às vezes os próprios partidos progressistas, quando chegam no poder, vai cooptando todas as lideranças e desmonta o trabalho de base. Né? E toda a questão, a força que... que e, e como nós podemos retomar a questão de trabalho com jovens, né? e não vai, vai ser na base do blá blá blá, concordo com ele. Funciona. E, e essa questão que eu coloquei o, o, a internet também, é fundamental o trabalho da internet, mas a gente facilmente fica dentro de uma bolha. E achar que a realidade é essa, porque a gente, todo o pessoal com quem a gente conversa pensa igual mas não representa eh, a paz. Né? Então, eu gosto de terminar com nota de... de, de não, não de negativismo, mas de... Foi muito bom essa constatação, né? sentir isso. Foi muito bom. E, e, e que não tem se, solução mágica. Eu acho que o projeto popular com Lula deve dar um, um avanço, mas me preocupa que depois, como, como acompanhar tudo isso. né? E, e não tem, não tem solução mágica, não serve. Não, não serve ah, ah. Você não constrói uma casa começando com o telhado, nem com as paredes. Você começa por alicerce. Se você não começa, não se sustenta. E eu acho que no, a nossa fé também é um elemento muito importante que nos dá esperança, né? Uh, e a igreja, com todos os seus defeitos, tem muitos defeitos, ainda é um espaço assim de manter a dignidade do ser humano e não se entregar, não se, se deixar ser comprado. Pelo menos uma parte da igreja, significativa Então, com isso, acho que em termos de continuidade, acho que a equipe vai ter que reunir e avaliar essa live, conversar, pensar. Obrigado, foi muito, muito... Muito interessante, muito boa. Olá.